O projeto Bacias é financiado pela Ambev, sendo realizado em parceria conjunta com a Prefeitura da cidade de Jundiaí e a The Nature Conservance Brasil. Estamos desenvolvendo projetos junto com cerca de 100 agricultores familiares da região de Jundiaí que trabalham com fruticultura, agropecuária e olericultura. Estamos levando assistência técnica, treinamentos, tecnologia e o mais importante, promovendo o desenvolvimento sustentável dessas famílias envolvidas. Com o projeto Bacias, também iremos gerar melhorias na qualidade dos recursos hídricos da região. É a manejo Bem crescendo e promovendo desenvolvimento sustentável.